Fala Pará de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia e amanhã a partir das 7h30 da manhã a gente volta a se encontrar no Fala Brasil com as notícias em destaque do nosso estado. Até lá, tchau. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia, Salsi. Bom dia. bom dia a todos. Policiais fingiram ser fãs de rachas para acabar com as corridas ilegais. Dezenas de veículos foram apreendidos, alguns de luxo e 20 pessoas foram levadas para a delegacia.